E aí galera do canal tudo bem com vocês neste vídeo eu vou te explicar como você pegar o seu saldo que tá em stake lá na carteira Errand e mandar para Binance tá se você quer cancelar o seu stake se você não quer mais deixar em stake e quer puxar para dentro da corretora para vender para fazer qualquer coisa neste vídeo eu vou tirar a tua dúvida porque no vídeo que eu fiz de como fazer stake né, de Errand, muita gente ficou perguntando como que faz agora para fazer o inverso, tirar da carteira e mandar para Binance. Então eu vou explicar para vocês aqui. Ó. Primeiro de tudo, a corretora que eu vou utilizar é a Binance. Né? Se você não tem cadastro na Binance, tem link aqui na descrição. Você clica, faz seu cadastro. A Binance é muito boa para você vender suas moedas e mandar, se você quiser, novamente, seu dinheiro para sua conta bancária, né? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na Binance. Siga esse passo a passo. É muito simples. Faça exatamente como eu estou fazendo e você vai conseguir retirar as suas errands que estão na sua carteira. Vamos lá. Eu é, vou entrar aqui na minha na minha conta da Binance. Pronto, pessoal, tô fazendo o login aqui na minha conta da Binance. Pessoal, essa estratégia também serve se você tem é saldo lá na carteira Maiar né? Também você siga essa estratégia aqui que você vai conseguir, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Aqui na minha carteira eu tenho que vir na opção de depositar, tá, pessoal? Então você vem aqui, ó, Fiat e Spot. Prontinho, pessoal. Chegando aqui na conta, você vem aqui, ó, em depositar. Você tem que vir nessa opção de depositar, porque você quer depositar suas EGLD. Então clica aqui em depositar. Aqui, pessoal, ó, depósito fiduciário. Se aparecer fiduciário, você vai vir aqui, ó, depósito criptomoeda, tá? Porque você quer depositar criptomoeda. Não é, é dólar, não é reais, que é essas daí que são fiat. Então, aqui, pessoal, ó, depósito criptomoeda. Aí, você seleciona a moeda, ó, EGLD. Pronto, ó, errand. E aqui... É, você seleciona a rede qual é a rede? a própria rede da Errand que a gente mandou para lá com a rede da Errand aqui ó, nenhum endereço de depósito de Errand utilizado anteriormente ó, ele está informando aqui ó, que eu nunca utilizei, aí eu venho aqui obter endereço pessoal, toda vez que você for mandar é, moedas para Binance sempre faça novamente tá pessoal? porque o que está que acontecendo? você sempre venha e crie e copie o endereço toda vez você nunca use um endereço que ficou no histórico tá porque esse endereço aqui pessoal, pode mudar pode mudar sempre tá vai que muda aqui ó e você usa vamos dizer que mês passado você mandou uma zero onde para cá né aí copiou esse endereço aí você só pega e repete para o mesmo endereço e aí vai que a Binance se mudou esse endereço suas moedas não vão cair então sempre que você for depositar você vem aqui nessa opção de depósito e copia o endereço, tá, pessoal? Copia. Aí agora vamos aonde? Já copiamos o endereço da nossa carteira Errand de dentro da Binance. Agora a gente vai na nossa carteira. Vamos lá, Aaron? Vou entrar na minha carteira, tá, pessoal? Você entra na sua carteira aí. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Chegando nessa parte aqui, ó. Eu puxo o meu arquivozinho, que eu salvei na hora que eu criei a carteira, né? Puxo o meu arquivozinho. Pronto, coloco minha senha e acessa a minha conta, ó. Acessei a minha carteira online da Errand, pessoal. Tá aqui minhas Errands, né? Agora, pessoal, como que você faz? Você vai vir aqui, ó, no menu Send, ó, Enviar, Receive, Receber. E agora você quer enviar suas errands. Então, aqui você vai colar o endereço lá da Binance, ó. Aqui você vai informar quanto você quer mandar para a Binance, tá? Lembrando que aqui, ó, você tem que ter no mínimo isso aqui, ó, 0,005 para poder fazer um saque, tá? Se você tiver muito pouco, você não vai conseguir. Então, vamos lá, pessoal. Você escolhe o um montante... Ó, oh, no caso aqui, ó, oh, eu tenho um 9 round aqui, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou mandar uma, vou mandar uma errone lá para Binance, tá, pessoal? Se você não tem é, segurança ainda, pessoal, mande primeiro um pouco, teste para ver se vai cair, tá? Nunca mande muita todas as suas moedas, tipo, manda a fração, tá? Se você ainda não tem segurança, no caso eu já tenho, já sei como é que funciona, eu mando, tá? O, o montante que eu me sinto à vontade eu vou mandar duas aqui você manda quanto você vocês querem aí aqui ó taxa da rede ó é mínima né e aí eu clico aqui ó encende aqui ele vai perguntar novamente se realmente eu quero fazer eu clico em confirmar pessoal como a taxa da rede é bem rápida ó tá processando já foi ó aqui a Aaron é bem rápido tá pessoal muito rápido para você tá fazendo as suas transações tá aqui ó o envio ó foi enviado agora eu venho na Binance então vamos lá agora eu venho aqui ó depósito vou voltar você volta tudo aí e aí você vai ficar acompanhando agora na sua carteira para ver se realmente já caiu as suas erros tá pessoal você vem em carteira fiat spot Já foi enviada lá da da carteira. Então, agora é só questão de tempo para cair aqui na... Lembrando que eu já tenho algumas errands aqui na, na Binance. Então, eu vou só habilitar aqui, tá, pessoal? Para mostrar o saldo. E aqui, pessoal, ó. Vocês notem que eu tenho isso aqui, ó, de errands, tá? Eu tenho uma errand aqui, ó. Quando cair aquelas duas de lá, eu vou ter que ter mais ou menos três zeros aqui, né? Eu não tenho uma redonda, mas tenho aqui, ó, 09 quase uma, né? Então, pessoal, então vamos, lá, vamos aguardar aqui, ó. Já, já vai cair aqui a nossa zeros. Vamos atualizar, pessoal, agora para ver, ó, uma, né? Vou clicar aqui, ó, em atualizar para ver se vai atualizar aqui o valor. Olha aí pessoal, ó, tá vendo? Já caíram as duas, ó, tinha isso aqui e agora tem dois pontos, então tem três errands aqui pessoal Então pessoal, é assim que você devolve as suas moedas da sua carteira para a corretora Binance Eu espero ter ajudado você, tirado sua dúvida, se eu te ajudei, dá um like Se você quer fazer stake, né, tem vídeo aqui, ó, eu vou deixar aqui, ó, um cardzinho aqui em cima, ó, de como fazer stake de errands Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau. Fui!